Galera, essa semana eu fiz uma das melhores trades da minha vida por skins de CSGO. Só que infelizmente nessa trade eu mandei embora essas luvas aqui, que são Quinson Kimono Max Red, custando mais de 100 mil reais. Infelizmente não estão mais no meu inventário essas luvinhas, e nem essa USP aqui, que ficou tempo, acho que dois anos, que é uma USP em 4LGB holográficos. Eu mandei elas embora aqui numa trade, mas a skin que eu peguei valeu muito a pena. Estamos falando da K 661 que o Drop tá usando no Major, galera. Ela é minha. Além dessas duas skins, eu também tive que pagar uma grande quantidade de dinheiro para comprar essa 661, porque ela custa 300 mil reais. E agora que eu tô sem USP, eu tava pensando em pegar uma Traitor. Essa USPzinha aqui que é bem maneira. Tipo, eu já tive ela no passado, na realidade. Já tive o prazer de jogar um pouquinho com ela. Acho que eu troquei também por outra skin. E eu tô pensando em pegar ela. Acho que vai combinar com o meu inventário, porque eu não quero Ficar só com skin azul, azul, azul Também quero umas skins assim Que tenham tons diferentes de azul E essa daqui tem um azul mais escuro, né? Também tem o vermelho que é bem bacana E é hoje uma das luspes mais caras do CSGO Eu encontrei uma dessa aqui Aqui no que Drop, galera, por 67 dólares. E eu tenho aqui 36 dólares na minha carteira. Eu vou tentar pegar essa USP sem ter que vender nenhuma das faquinhas aqui que eu tenho no Kidrop. Drop. É praticamente o dobro do meu saldo, né? Então a gente tem um desafio aqui no que Drop hoje de sair com a minha nova USP, mano, Senão, não eu não tenho USP para jogar mais. Basicamente, eu acho que a melhor estratégia é abrir caixas baratas. Vou começar com essas caixinhas de 2 dólares e 50 do evento que tá rolando, porque se eu conseguir uns pontos do evento, eu posso Trocar por skins grátis Vamos ver, 14 dólares e 79 lucro, e eu tenho 150 pontos Do evento, vamos abrir 5 assim, caixas, eu acho que com 400 pontos Já dá pra fazer o estrago 250 pontos eu vou ter agora 19 da linha, muito bom Ó, vamos dar uma olhada aqui no evento, galera 500 pontos pra batalhar contra os outros 450 pontos Pra gente abrir aqui um card Ou então eu posso vir na fábrica E gastar logo 250, que é exatamente o que eu tenho fabricar logo uma skinzinha aqui Vamos pro upgrade, sem muita enrolação Vai, deixa eu ver, deu pra mim uma ump de quase Um dólar, eu tenho ainda 11 dólares Na carteira, né, que dá pra colocar Pra fazer o upgrade pela USP A gente já tá com quanto? 35 dolinhos Já dei uma lucrada, galera Dá pra fazer esse upgrade com 63% de chance, mano Eu acho que não vai dar errado, tá ligado? Bora, mano, bora, 63% De chance, tá muito safe, né? Isso daí, meu amigo Bom, galera, fácil assim, transformamos O meu saldo, que era 35 Dólares, na USP de 67 dólares, vou pegar lá Pro meu inventário, vamos ver se combina Com o meu kit de skins Atual, aí galera, chegou aqui No meu inventário, a USP The Traitor Factory New, particularmente Eu não gosto muito de USP Stash Track E a minha Glock é não Stash Track Então vou manter a USP sem Stash Track Também, dessa vez, se eu gostar muito Dessa USP, pode ser que eu venda ela no futuro E pegue uma Stash Track, mas de qualquer jeito Vamos conferir dentro do CS, aí Beleza galera, Tô aqui no serverzinho mapinha que eu gosto, tem iluminação boa pra ter as skins, né? A luva Superconductor é a minha única luva, então é bom que essa USP combine com ela, né? E é bom que combine também com a M4 s Só que eu até que curto essa combinação aqui de azul com um pouquinho de vermelho, né? Que é o caso aqui da minha M4. Eu acho que fica bom. Troca, gente. Vamos puxar aqui a USP e vamos conferir. Esse daqui é o kit novo do pai, mano. Cara, essa USP é muito louca. Eu acho que eu gostei porque, tipo assim, fica bem top, mano, essa junção de cores. Azul claro, azul escuro, o vermelho e o dourado, mano. Eu acho que são cores que ficam boas, né? Ficou legal aqui, ó. Trocando da M4 pra USP. Ficou um combo de respeito, meus amigos. Foi um combo de respeito. Uma skinzinha que custa aí próximo de 300 reais, né, mano? Desde que eles USP. Eu gostei muito dela, mano. Na real, eu já tive uma dessa, em Factory New, no passado. Só que eu fui fazer uma trade um dia e o cara pediu pra eu colocar essa USP como adicional, porque tava faltando um pouquinho de grana. E era uma skin que eu queria pegar e eu acabei mandando essa USP embora. Agora temos ela de novo na versão Factor New, que é a melhor de todas. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. K drop como sempre, representando, né, mano? Tem todas as skinzinhas maneiras lá no site. É só vocês entrarem aqui no Keydrop que o link tá na descrição. E também usa o código LOGIN aí pra você ganhar um bônus na hora de depositar. E ajuda aí, né, mano? 5% de bônus e 50 centes de bônus no primeiro depósito. Mas se você já tiver feito algum depósito, não tem problema. Você ainda continua ganhando 5% usando o código. Você vai entrar, sua carteira vai estar zerada. É só clicar aqui em adicionar fundos, que dá e aí o Keydrop mostra todas as opções que você pode utilizar de pagamentos, como criptomoedas, Paypal, Pix, boleto, Mercado Pago, cartão de crédito pela G2A, as skins de CSU, galera. O site é safe e dá pra vocês conseguirem muitas skins maneiras. Então pode confiar na caldo login. E comentem embaixo aí no vídeo as skins que vocês conquistarem no Keydrop. Eu fico muito feliz sabendo aí que vocês conseguem skins maneiras pro inventar de vocês. Assim como eu fico muito feliz que eu consigo essas skins aqui. Então eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto demais, um abração, falou!